eu acho que o meu maior sonho assim, em geral é ser reconhecido pelo meu trabalho tenho muitos sonhos de muitos projetos, eu normalmente não costumo falar sobre os meus projetos mas resumindo a minha resposta, eu podia dividir ela em duas coisas que seriam trabalhar bastante e ter muito sucesso na minha carreira e ser reconhecido por um trabalho muito bem feito Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRD, e eu finalmente posso compartilhar com vocês que oficialmente eu sou competidor no Corrida das Blogueiras Largada 3. Hoje eu vou me apresentar melhor pra quem tá chegando agora Vou falar um pouco sobre o meu trabalho e a minha carreira Como foi o processo pra chegar até o Corrida E como isso tudo é uma realização de um grande sonho Que eu sonhei sozinho até o momento, né Ninguém sabia de tudo isso que tava acontecendo Ninguém sabia dessa minha vontade, desse meu projeto Que eu sempre deixei muito por entre linhas E nunca deixei muito claro Mas na verdade sempre se tratou do Corrida Agora deixa eu parar de fingir de costume e Gritar que eu entrei no reality show Meu Deus do céu Essa blogueira tá muito Chique. Então, se você já quiser conferir esse papo de hoje sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre o corrido das Blogueiras, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, o que provavelmente você é, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, deixa eu começar me apresentando melhor pra quem tá chegando por aqui agora, né? Afinal, em um confessionário curtinho de um reality show, não dá pra me apresentar tão bem assim pra vocês, né? Prazer, sou Gabriel Jordan, tenho 19 anos de idade. Sei que não parece, né? Mas é o que tá no RG, gente. 19 anos de idade. Moro em Imperatriz Maranhão. Sou universitário de publicidade e propaganda. E, obviamente, criador de conteúdo de maquiagem, unhas e beleza desde os meus 16 anos de idade. Eu amo falar de maquiagem e unhas aqui no canal. Eu tenho algumas resenhas de make, que, aliás, eu adoro gravar. Barrezinha de make Que bombaram aqui no canal Tenho vídeos de cuidados com as unhas Com milhões de visualizações Vários conteúdos de tutoriais Desafios Conteúdos de outros nichos da beleza Que eu também adoro falar sobre Cabelo, make artística, peruca Vídeos de temas aleatórios De reforma E vários projetos que eu adoro trazer aqui pro canal Dentro de todos esses vídeos Vocês podem me conhecer um pouquinho melhor Como eu tenho certeza que a partir do corrido Muitos de vocês vão conhecer E também me conhecendo pelas minhas redes sociais Que é onde eu tô mais perto E compartilhando mais a minha vida o tempo todo com vocês Bom, como vocês que estão chegando chegando agora, obviamente, sabem, né? Eu tô no Corrida das Blogueiras, o que foi uma surpresa pra muitos, eu tenho certeza. Eu nunca fui muito de falar sobre os meus projetos e as coisas que eu queria fazer e queria que acontecessem. Eu mantive segredo sobre querer participar do programa durante todo esse tempo, depois de tanto querer, tanto sonhar, ter sido barrado nas temporadas anteriores, porque eu era menor de idade, não podia competir ainda, né? Ai, os problemas da juventude. E também depois de ter enfrentado um ano de hiato do programa por causa da pandemia, finalmente a largada do Corrida das Blogueiras 3, aconteceu. Nunca comentei sobre me inscrever no Corrida nas redes sociais. Eu fiz a minha inscrição privada pra ninguém desconfiar que eu ia estar tá lá. E eu li os comentários das pessoas falando pra eu me inscrever, me fingindo de desentendido, sendo que eu tava lá doido pra que abrisse as inscrições e eu pudesse mandar meu vídeo, gente. No dia seguinte que abriu as inscrições, já tinha mandado meu vídeo e com muita fé de que ia dar tudo certo e tudo deu certo. <risos> Pois bem, hoje nós tivemos o primeiro episódio, a primeira semana de programa. Uma montanha russa de emoções pra mim, como vocês puderam conferir. Mas assim, né, começando do começo... Cheguei na minha entrada muito bela e muito chata, né, meus amores. Ai, gente, aquele primeiro episódio foi um surto, assim, total, entendeu? Eu tava muito animada de estar lá, tava muito feliz, tava dando vários clothes. Ai, eu tava muito, assim, fina, poderosa até que as coisas começaram a acontecer, né, gente? Os meninos do DIVA entraram, né, nos deram as boas-vindas. A dinâmica da prova Muito que bem, né, meninas? Tivemos um bom sorteio de dona blogueirinha Que, obviamente, estaria lá, né, meninas? Lenda que a Bidicou do seu intercâmbio Onde era, gente? Dinamarca? Bélgica? Não lembro onde era Mas, enfim, um beijo pra blogueirinha Lenda que estava lá Chegou a hora de tirarmos os nossos lip lipteens No sorteio, gente, pelo amor de Deus Na hora que eu levantei... <risos> Ai, gente, eu tava com a perna dormente, que eu tava com a perna cruzada no sofá, e na hora que eu fui levantar em cima desse salto, pera aí gente esse salto aqui <risos> esse aqui, entendeu, que eu estou usando hoje de novo, que eu não brinco em serviço nossa, tropequei lá entendeu, tropecei não sei como não cair no chão, gente jurei que eu ia levar um tombo logo no primeiro episódio, gente graças a Deus, não. E fui tirar meu bom lip tint, né, como vocês sabem e como tinha que ter sido, né, eu tirei um lip tint que combinava com meu look, né? Tirei o lip tint vermelho entre vários lip tints roxos, o que me tornou líder de uma das equipes, né, gente? Eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ser líder logo no primeiro episódio, ter tido a oportunidade de trabalhar com a equipe que eu escolhi naquele primeiro episódio, foi sensacional. Fiquei muito feliz de estar tá lá, de poder compartilhar ideias, de fazer o que eu faço aqui no meu canal mesmo, né? Que é fazer essa troca justamente com o meu público e de poder fazer com outras pessoas lá, né, gente? Também ver gente nova, né, meus amores? Mais de um ano em casa, um ano em quanto tempo, gente? Já perdi as contas uns seis, sete meses. Fizemos o nosso trabalho, né? Eu acho que correu tudo tranquilo, apesar de alguns momentos lá assim, na última hora que começou a bater um desespero em todo mundo por algumas dificuldades que tinham acontecido lá. Vão assistir o programa não vou ficar dando detalhe. Vão assistir o programa gente. Vai lá comentar tudo, entendeu? E compartilhar. Bom, chegamos na hora do julgamento, né, meus amores? Tivemos a oportunidade de conhecer o QG das Blogueiras numa versão noite, com um painel de jurados. E que jurados, né meus amores? Logo no primeiro episódio Tínhamos lá, obviamente, né? É essencial ter Fih e Edu. Gente, os looks dos meninos estavam, assim, icônicos, né? Vocês já perceberam que se tem uma coisa que vai ser servida nessa temporada, são looks, né, gente? Só pelo teaser e por esse primeiro episódio, vocês já devem estar imaginando, assim como eu, quais vão ser os looks que eles vão usar na próxima semana e tal. Ao lado deles, tínhamos a nossa jurada fixa, tradicional, Lorelai Fox. Nossa nova jurada fixa, já declarada antes da temporada começar, Karen Bakini. E a nossa jurada surpresa, Nathalie Nery. Fiquei muito feliz de ter descoberto que esse era o time que ia estar acompanhando a gente todas as semanas. Pra poder fazer os julgamentos, pra poder fazer as críticas. E obviamente, não podemos esquecer da maioral do BBB20, né, meus amores? Meu Deus do céu, gente. Até o Minha! Nossa, eu fingi muito costume, gente, pra não perder a pose ali naquele palco. Juro pra vocês. Eu vi até o minha lá eu tava assim por dentro. Ah! Quem me acompanhava no Instagram e no Twitter durante a exibição do BBB20... Na verdade, até hoje sabe o quanto eu sou fã da Thelminha. E assim, por fora, eu tava só assim... Ah, ah, ah. E por dentro, eu tava tipo... Ah! <risos> muito perfeita, né, meus amores? Diva depressão sempre começa uma temporada em grande estilo. Dessa vez não poderia ser diferente. Tivemos Thelminha lá, a lenda. Todos os jurados muito chiques e muito bonitos. Tivemos o julgamento das duas provas, né, gente? Ai, que tristeza. Ah! <risos> a partir de agora eu vou dar spoilers de fato então se você não conferir o primeiro episódio pausa esse vídeo e vai conferir pra você não estragar a sua surpresa, né gente então tivemos o julgamento da prova que assim como quem acompanhou o reality viu que o decorrer da prova foi muito bom mas infelizmente na hora de entregar o resultado a minha equipe não conseguiu entregar o melhor possível, né como eu selecionei esse lip tint aqui lá na hora eu tive o privilégio de ser líder mas eu também tive de arracar com o risco e a consequência de ir pro flop automaticamente caso a minha equipe não fosse vencedora. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, meus amores. Tal qual Peter Parker e também o Edu do Diva Depressão disse, né? <risos> e, gente... Estou eu lá no flop. Amaram. Ai, gente, eu amei, assim, entendeu? Era tudo que eu planejei pro primeiro episódio. Aquelas. Eu acho que estar no flop logo no primeiro episódio era uma coisa que eu não estava planejando. Acho que ninguém planeja estar no flop no primeiro episódio de um reality que você participa, né? Mas me abalou de um jeito que eu me emocionei tanto, como eu não me emocionava há muito tempo. No reality, eu até mencionei algumas vezes que eu nem conhecia esse meu lado mais emocionado. E eu acho que eu realmente não conhecia. Eu cheguei no reality com a intenção, assim... Dentro da minha cabeça Pensando, nossa, eu vou ser super profissional Não vou ficar chorando Eu vou ser muito poderoso Vou ser muito centrado Corta pra mim, chorando horrores Logo no primeiro episódio, logo nos confessionários Indo pro flop, chorando mais ainda Ai, meus amores, que susto que foi <risos> Depois de saber que eu estava lá no flop, né, eu só conseguia pensar... Meu Deus, eu não posso sair hoje, eu não posso sair hoje, eu não posso sair hoje... Mas era a minha realidade, tinha que aguardar o flop e enfrentá-lo, né, gente. Depois dos julgamentos de todo mundo, né, estávamos eu e dudes. Minha amiga, parceira de equipe que eu conheci lá no reality. A gente já teve uma troca gigante logo no primeiro dia. Estávamos lá nessa situação, nessa situação de barril, né, gente. Fiquei chocado quando falaram que a gente ia ter que recriar uma maquiagem de ninguém mais, ninguém menos que Karen Baquini Karen Bikini, Karen Bachini, meu Deus! Já pegaram uma prova deste tamanho assim, jogaram na gente, né? Se salva aí, te vira! Achei um luxo que passaram um tutorial, né, pra gente assistir De Karen Baquini fazendo a maquiagem, ninguém mais, ninguém menos que Vini Freire A maioral da segunda temporada, né, meus amores, a minha simpatia Gente, tudo! <risos> Eu não sabia se eu ria do vídeo, porque finalmente a collab entre as duas aconteceu, ou se eu chorava porque eu tava no flop, né? Chorar Eu já tinha chorado mesmo o dia inteiro, né? Então vamos fazer a prova logo. Fiz a prova muito atento, meu Deus do céu, e muito nervoso também, mas tava mais atento do que nervoso, né? Tentei me concentrar. Às vezes eu dava uma olhadinha assim pro lado, e via o Fio e o Edu cochichando, né? Deliberando. Karen, Lorelai, Nathalie, Thelminha... O tempo foi passando, passando, passando, passando, e eu e a Dudes, no começo da prova, a gente tava com tanto medo de que não ia dar tempo e de que ia dar tudo errado, e de que nós dois íamos ser eliminados e não sei o que, meu deus no final das contas a gente foi se concentrando, cada um foi fazendo a sua make a gente se ajudava de vez em quando, ai ah, eu preciso de tal coisa, onde tá. e o outro falava, ai ah, eu preciso de não sei o que, onde tá, o outro falava e no final a gente ainda conseguiu terminar a make de tão apressados no começo com um tempinho extra né a gente realmente aproveitou bastante o tempo que os meninos deram, ouvimos todas as críticas e o resultado não sei, gente. Ai, meu Deus. Saí do Maranhão. Viajei dois mil quilômetros de Imperatriz pra São Paulo. Pra acabar no flop no primeiro episódio. Meu Deus do céu, gente. Que ódio, ó! Ai, meus amores, é isso, entendeu? Espero de verdade que nesse primeiro episódio, apesar do contexto, eu consiga ter me mostrado da minha forma. <risos> eu não sei ainda, porque eu ainda não assisti o programa. Eu vou assistir junto com vocês, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui com uma certa antecedência, que vocês possam ter gostado de me conhecer. E é isso! Essa foi minha entrada no Corrida das Blogueiras. E obviamente, eu não vou finalizar esse vídeo só dando um tchau pra vocês, né? Afinal de contas, acabei de realizar um grande sonho. Eu entrei no Corrida das Blogueiras! Bom, acho que já tá mais do que na hora de dar tchau pra vocês, né? Falei horrores nesse vídeo aqui! Coisa que, infelizmente, a edição do programa teve que lidar, né? Mas aqui no meu canal, quem lida com a edição sou eu, então eu falo, falo, falo, falo, falo, falo até não poder mais! <risos> eu tenho certeza que vai ser um prazer conhecer vocês aí do outro lado da tela, e eu espero que a Recíproca seja verdadeira! Pra quem decidir me acompanhar desde já, seja bem-vindo! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo! Durante a exibição do programa, vai ter muito conteúdo relacionado à Corrida das Blogueiras, então não perca, tá? Tá? obviamente pra quem for seguidor mais antigo os outros conteúdos continuam na normalidade porém com esses extras né ou seja, gente, benefício pra todo mundo mais conteúdo aí na mesa de vocês pra quem for novo por aqui, como a maioria é eu também produzo conteúdo nas minhas redes sociais como eu mencionei no início do vídeo inclusive hoje mesmo estreia uma série de conteúdos especiais nas minhas redes, que já foi ao ar agora mesmo junto com esse vídeo, então corre lá nas minhas redes sociais pra conferir os conteúdos, tá tudo em arroba que sempre tem conteúdos incríveis, e lá eu fico mais pertinho de vocês, compartilho mais a minha vida com os stories e tô sempre batendo papo com vocês nas DMs né, então já me segue lá e já me manda uma DM, me chama lá que eu respondo vou deixar uma playlist aí na descrição pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, ver outros vídeos meus e conhecer um pouquinho mais a respeito do meu conteúdo e da forma com que eu produzo ele não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos, né gente? é a corrida das blogueiras, né gente? Vamos ajudar a blogueira curte o vídeo, dá like, se inscreve, compartilha vai seguir nas redes sociais, compartilhem também o link do episódio, né? O canal dos